Se o seu mesh fica deformando depois de aplicar o skinning do avastar ou bento bunny, basta usar o Smooth do Weight no menu Mesh do Blender. Clique sobre a roupa. Coloque em Edit Mode. Selecione com a letra C apenas os vértices torto. Vá ao menu Mesh. Vades. Smooth. Na janela de propriedade no canto esquerdo da sua tela. Coloque em subse a opção Defor Pose Bones. Interactions coloque a quantidade necessária até que os vértices estejam alinhados. Cuidado! Coloque em raio-x e perceba que ficou alguns vértices sem seleção. Desfaça o processo anterior com o CTRL Z. E repita novamente. Faça o mesmo processo do outro lado selecionando. Com o X reativo para não esquecer de selecionar alguns vértices. Gostou dessa dica? Conheça nosso curso para modelagem iniciante. E tenha um suporte direto com a desenvolvedora do projeto. Eu sou apenas uma assistente de dicas rápidas. Para conhecer o curso. Aponte sua câmera para o QR Code que está na tela ou acesse o site na descrição. Te vejo na próxima dica. Até lá!